E aí galera, seja bem-vindo ao canal X-Game Go, meu nome é Carlos Ressato e estamos aí na área... Bom, primeiramente quero mandar um abraço aí para o pessoal da Xbox Mil Grau e também para o pessoal da Playstation Mil Grau. Afinal, vocês aí é, divertem nosso dia, né? Com certeza com muito vídeo e muita informação, né? Uh, mas aí o que, que eu tô querendo falar hoje nesse vídeo que eu tô querendo abordar, né? É a relação do, de algumas coisas que foram faladas no vídeo, né? No caso do, do lado do Playstation e do lado do Tiff ali no Xbox, né? Uh, ambos ali defendeu sua questão, né? Então, primeiramente começou com uma questão, né, de você pegar e você falar, é, vendo um vídeo, né, uma informação onde um tava cutucando o outro, e aí o cara da, da Mil Grau Verde resolveu dar, né, a resposta, né? E assim, a resposta foi que é a gamer tag aqui, minha, mostra que eu joguei mais jogos que você, e a outra gamer tag. Não mostra que você jogou muitos jogos, os exclusivos que tanto fala e tudo mais. Bom, enfim, tá? Uh, desculpas dadas, o Tiff falou: Olha, eu jogo, jogo, jogo bastante e tal, e realmente tá provado no site do cara. Se eu olhar, você vai ver que tem várias lives, tem várias informações lá, e ele e o Capim realmente jogam, tá? Então, o trabalho dos caras é esse. É jogar ali na internet, é ganhar dinheiro é, com, com view Com a informação Muitas pessoas é, Utilizam dessas informações Não só do site deles, mas de outros sites também Às vezes para passar um jogo Eu acho que você com certeza já deve ter Buscado em site Às vezes alguma fase que você não conseguia passar E você viu lá um, um Uma live de alguém Ou na gringa mesmo Você viu alguma live de um jogo E você viu, poxa era só isso que era para fazer. Lembra quantas vezes a gente pegava aquela Super Game Power no passado e olhava o detonado? Então é a mesma coisa, a gente pega a informação ali e muitas vezes a gente não sabe, ou a gente tá óbvio, mas a gente não consegue ver por relação a você tá tão ficcionado ali no jogo e você não conseguir analisar aquilo, ter uma noção do que você vai fazer ali, para poder passar aquela fase então não é errado você pegar consultar alguém que você conseguiu né a gente faz isso em várias áreas do trabalho tudo uh, alguém que conseguiu fazer determinada situação para você também conseguir fazer então isso não é feio não é feio você pegar assistir lá o site sei lá do tiff lá jogando a, o jogo porque ele passou aquela fase e você fazer poxa o tiff me ajudou nisso aqui. Ah, tal pessoa me ajudou nisso. É, o BRKS Edu jogou lá, tal, me ajudou nisso. Então assim é. A, a, a rede é uma união. Você vai lá, você vai jogar, você vai mostrar, e eu digo não só no âmbito dos games, mas em outros âmbitos também. Você vai ter aí é, uma rede de ajuda. Tá? O YouTube também remunera pela questão dos views que a pessoa tem é, por tudo aquele comercial que aparece pra gente todo momento lá que algumas pessoas vai lá pula tal sei que tal então, isso aí é o jeito do Google ganhar dinheiro com isso também tá então assim uh, qual que é o X da questão a gamer tag né é, a gamer tag tá? é ela deve te mostrar os jogos que você jogou então por exemplo se olhar a minha gamer tag você vai ver que eu não tenho muitas horas de jogos, e aí também defendo a questão, eu realmente, eu trabalho, trabalho em shopping, os horários bem maluco, eu não tenho muito tempo para jogar, eu queria jogar muito jogo, eu tenho jogo para assim que eu vou lá, compro, tenho vontade de jogar, ponho na minha coleção, porque às vezes começo a jogar e eu não consigo jogar, eu não consigo terminar. Da sono, preciso estudar, faculdade, então assim, uh, essa questão do trabalho é plausível, você só não pode falar, ah, eu jogo mais, eu não sei o que, porque você tem outras atribuições além de jogar, tá? Então assim, também não me enquadro no jogador casual, porque eu já joguei muito videogame já, muita coisa, principalmente aí 64, Super Nintendo, outras coisas, eu joguei muita coisa é, até chegar aqui, Tá, eu tenho meu Xbox há pouco tempo eu tenho o Playstation 4 há pouco tempo porque a gente tem outras prioridades aí você vai começar a juntar dinheiro para comprar você vai lá compra o console e tal e beleza, eu conserto também então eu acabo conseguindo algumas coisas com... às vezes com uma facilidade maior ali porque ah, a pessoa tal, tá vendendo o aparelho o Playstation 3 mesmo, tá vamos eu comprei ele porque estava com um problema no leitor de Blu-ray. Eu fui lá e consertei e hoje ele está aqui comigo. Mas, assim, em si, uh, você, tem, você tem uma dificuldade, às vezes, para você adquirir um determinado produto. E você vai ter que é, dar valor a esse produto ao longo do tempo que você vai jogando. Então, é, é natural o cara ter mais jogos, porque o cara tem tempo ali para jogar o cara se dedica ao canal tá então o cara não se dedica ao canal ele, o outro não se dedica ao canal ele se dedica a um trabalho e também faz os seus vídeos no canal aliás assim o vídeo dele é muito bem editado tá então o vídeo do PS mil grau é muito bem editado muito bem feito também assim como o do Tiff também tá então eu acho assim a... o grande inconveniente foi falar, olha, vem debater comigo, no caso do lado do PlayStation, né? Vem debater comigo e o cara ali não ter jogado. Então, eu acho assim que falar de exclusivo legal, falar do, legal, mas você pegar e falar, olha, eu tenho mais que você, tem mais jogo. E a questão do indie, tá? Indie é jogo independente de ah, é um jogo indie é jogo, tá? Então, se o cara jogou uma pancada de indie, Quero ver jogar mais jogo indie que o cara. Entendeu? Eu quero ver pegar e militar coisa mais difícil militar né? Uh, Arnaldo DK mesmo joga bastante ali a Gel joga bastante outros jogos mais simples ali, mas ele tá mostrando como joga, ele tá mostrando, fazendo o trabalho dele de mostrar o que tem na plataforma. Então, o grande trabalho também é mostrar o que tem, né? Então, agora mesmo essa semana eu tive estar jogando Horizon Zero Dawn, né? É um jogo que eu também tô jogando, é um jogo que eu achei bacana o gráfico. Eu achei que é um jogo que tem uma história muito bacana. Aprende tá, a história dele, mas falar assim, igual alguns grupos que eu vejo falando, é, porque é o exclusivo da Sony, é o melhor exclusivo que tem, é o exclusivo, é gosto, como diz o outro canal, é gosto, gosto não se discute, eu gosto de Halo, Gears e Forza. Ponto. Também gosto de jogar God of War. Também gosto de jogar Horizon. Também gostei do Street Fighter 5, sabe? Mas é gosto. Se eu quiser jogar Super Mario, se eu quiser jogar Mario, eu vou lá pegar o Nintendo e jogar. É gosto. Gosto. Você vai lá, compra um um carro da cor vermelha porque você gosta do vermelho. É gosto. Ué, ué. Qual é o problema de você ter um gosto diferente? Qual é o problema de você querer jogar um Halo e não querer jogar, sei lá, Good of War? Ué, é gosto. Eu não gosto de futebol, eu não gosto de FIFA, eu não gosto de Winning Eleven, como tinha, eu não gosto de... Até puxei, né, jogo antigo, né, o leva da época do PS1 lá Mas eu não gosto de PS Eu acho que é um jogo que eu perco muito tempo ali Pra aprender um passe, um negócio E também o jogo não muda Então, 2016, 2017, 2018 é o mesmo jogo Muda o nome do jogador lá, muda lá um, uma graminha do campo Mas tem gente que gosta A gente tem que respeitar, o cara é fifeiro, O cara gosta de FIFA Então, a gente tem que respeitar Ué eu gosto de jogo de luta. Muita gente não gosta de jogo de luta. Tem que respeitar. E aí? E aí? Eu sou pior porque gosto de The King of Fighters. Porque gosto de Street Fighter. Gosto aí do, do é, Samurai Shodown. Entendeu? Então eu acho assim que as empresas... Também fazem algumas cagadas em algumas franquias. Bem se vê como Killer Shint. Foi uma franquia que eu achei que faltou muito. Jogo espetacular, cheio de gráfico, é... questão de poder. de... Um jogo fantástico aí para Xbox. Mas aquela questão, faltou a continuidade. Mas isso não tira o fato do jogo ainda ser um jogo espetacular para mim. É um jogo perfeito. É um jogo assim. Muito bacana que eu vou jogar várias vezes ali, vou voltar a jogar, então é... é aquela questão, você aí que tá pensando aí, sonista, cachista, sei lá, nintendista, tá pensando aí, ah tal, esse cara é isentão, esse cara tá querendo ganhar view, veja muito bem, não sou isentão, sou um cara que joga videogame, eu defendo que eu gosto mais do Xbox, então pra mim isso aqui é o meu principal game. Tá? mas também é aquela questão, gosto é gosto, gosto se o cara quer, sei lá, comprar lá o, o jogo do Playstation, que compre o jogo do Playstation, o cara quer pagar 500 reais lá no jogo do, do Switch, vai lá, compra o Switch, vai lá, manda ver, vai lá jogar, mas não venha impor gostinho, como fala o nosso amigo aí, porque cada um tem um gosto, então, Game Tag sim, serve pra te falar, serve pra mostrar que você jogou determinado jogo. Antigamente não tinha isso, tá? Antigamente a gente pegava, jogava ali, mostrava o save pro amigo lá, chamava e tal. Uh, e muitas vezes a gente pegava e usava o detonado da revista lá pra jogar. Mas hoje em dia é atualidade, gente. Então você vai ter gamer tag, você vai olhar lá uh, o PlayStation quantos troféu que o cara ganhou, se olhar lá o, a minha questão de troféu do PlayStation vai ver que é ridículo porque eu um pouco jogo PlayStation, né? Uh, tô começando a jogar mais agora, voltei a jogar alguns jogos, mas uh, meu principal foco é aqui, uh, você vai ver lá miletage lá na Game Score. Com certeza, e te mostra que você jogou aquele jogo, independente se seja, sei lá, o jogo da pomba lá. Você jogou aquele jogo, você deu final, naquele jogo você tem é, como falar daquilo. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não vi? Como é que eu vou falar, sei lá, Spider-Man é foda, é top pra caramba e tal. Eu não joguei Spider-Man, eu não comprei, eu não tive dinheiro pra comprar o Spider-Man. Um jogo foda e aí você pensa o seguinte ah, ele tem menos direito de falar não, eu posso falar o que tem aí o que eu já vi, o que eu posso comentar olha, eu achei que eu tô com vontade de jogar isso, tal, não sei o que mas eu não posso dar uma ideia de falar, olha, o jogo é uma porcaria eu não joguei eu não posso falar que o negócio é uma porcaria se eu fui lá e não joguei entendeu? então eu acho que antes de falar a pessoa tem que ir lá e jogar, ah, Halo é uma porcaria vai lá e joga o Halo Joga lá, vê como é que é. Às vezes você pode se impressionar, com certeza. Né? Assim como eu já me impressionei com o jogo aí de, de outras plataformas também. Né? Uh, eu tenho que defender que recentemente teve várias críticas duras. Aí o Good of War que ganhou né, o, o prêmio desse ano né, passado aí. Mas eu realmente eu achei que. O jogo nem foi tudo aquilo. Eu joguei o Good of War 1, 2. Pra mim isso aqui é Good of War. Isso aqui é Good of War. Jogo legal, pá. Você vai lá. Tal, né? Eu, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é como a, como era caprichado antigamente as revistinhas, vinha a revistinha do, do jogo, a capinha e tal, hoje, hoje é essa bosta, que você vai lá e compra um, uma edição de aniversário do Street Fighter Collection, né, você fala, puta, eu sou da, da da série, né, você fala, pô, vou comprar o bagulho. Aí você vem, não tem um livrinho, não tem um manual, não tem nada, nada. Só o CD aqui, tipo, é uma edição que você comprou, aniversário collection, ó. A bosta, a bosta isso aqui. Comprar digital, e comprar isso aqui, ó, pra não ter nada. Pra mim, tipo, ah, mas o jogo tá lá, digital, tal. Mas é um agradinho pro fã da série, né? Então eu acho que vale a pena você, você agradar aí, como faziam antigamente, né? Você pega... Pega esse CD do Dreamcast, ó. Coisa linda, ó. Esse desenho original, bonito, ó. Tem um livrinho aqui, ó. Olha que legal, gente, ó. Parei, né, o assunto pra mostrar. Mas, cara, é muito legal. Você entende, Carlos, o que tá escrito aqui? Tudo em japonês? Cara, eu não entendo, mas é bonito, cara. É bonito demais, ó. Você vê as informações aqui dos personagens, Ó, ó comando mostrando os comandos e tudo mais. Então, cara, isso, isso era uma coisa que era muito legal, cara. Que eles abandonaram, cara. É, tá certo que eu gosto de leitura tal, então isso é, faz diferença pra mim, mas... É, eles abandonaram o um negócio que eu achava que era legal, ó. Bacana, bacana mesmo, ó. Isso aqui eu, isso aqui eu dou valor pra caramba, eu dou muito valor a, a esse tipo de coisa. Se vocês soubessem como, como tem valor um negócio desse e... Você vê aí, ó. Você pega, antigamente, até o PS3 eles faziam umas coisas legais. Mas é ó. Uma coletânea, tem um livrinho. Aí tem lá. Um, dois, três. E você tem uma caixinha bonita assim, né? A trilogia, tal, uma edição de colecionador. Então... É um negócio que é bacana, até no Xbox que tem lá, o Mass Effect também tem os três pro Xbox, ó. Você vê que é um negócio bacana, tem um livrinho dentro, CD vem todo legal. Então assim, cara, é realmente os caras tão... Então nem aí pra gente e o pessoal tá brigando por videogame na internet. O negócio é jogar, o negócio é curtir, se você joga pouco, se é casual, vai lá, joga pouco, tem lá a sua horinha, vai lá, joga, tem uma horinha por semana, joga, mas não vem por gostinho, não vem por que joga mais, joga menos. Eu acho que cada um faz o que dá na teia, vai lá e faz e joga. E acabou, o cara quer jogar Playstation, vai, joga Playstation, mostra aí que você é bom, o cara quer jogar Xbox, joga, mostra que é bom, então assim. É, o, a, a dica que eu tenho Não critique o outro aí Porque gosta de uma plataforma X ou Y Tenta aprender com a pessoa também né? Eu tenho um colega meu aí Inclusive que comprou Vou mandar um abraço pro Bruno Benassa aí Comprou o Switch Tá adorando, o videogame é top O cara vem e fala lá no grupo lá Que eu tenho com ele lá Que o videogame é top Tem um colega meu que só tem retrocompatível O cara gosta de de videogame antigo E tem a coleção Mostra a coleção dele lá Joga, tal, tal Então, cara Isso que tem valor Você aprende Cara, eu sou o, o do canal lá Eu sou o único Do grupo lá Que curte mais Xbox Só tem Parece até chato De tanto falar do Xbox lá Mas É isso Cara Eu Troco ideia Mostro Uma visão minha Que eu tenho Daquele game lá Aí o colega meu Mostra do Playstation O cara mostra do Nintendo E a gente vai calar Naquela conversa que é balai de gato ali Com vários, né? Vários consoles diferentes Então é isso É aquela ideia que eu falo Manda um abraço aí pra Xbox Mil Grau também Pra Playstation Mil Grau Continuem divertindo a gente aí Com certeza, tá? É... Briguei menos, né? <risos> Mas continue essa Flame War aí Que é saudável Zoar também é bacana E a gente tem que tirar uma mesmo Um abraço, se curtiu o canal aí Manda o recado, é, dá uma curtida aí, segue o canal que vai ter mais vídeo com certeza aqui no X-Game Go. Um abraço, até mais!